Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? É o seguinte galera, a gente viu aí ah, no dia 9 de setembro o showcase da Playstation, né? o showcase da Sony para apresentação dos novos jogos aí E no início lá ficou meio ruim, né? aí depois deu uma melhorada Mas eu queria comentar aqui especificamente sobre o God of War ou Ragnarok, né? Uh, mostraram um pouco, né? não foi muita, muita coisa, mas o que mostraram ali já deu para a gente pegar um pouco de como que vai ser uh, o jogo, mostrou várias ceninhas ali de gameplay, né? e o que, que, que, que é o jogo? É o mesmo jogo uh, lá do Playstation 4, né? uh, ainda não senti que houve uh, uma grande mudança uh, no jogo, para nova geração né é uma coisa assim que cada vez mais pelo menos para mim fica distante a gente realmente utilizar a uh, toda a tecnologia que tá por trás dos novos consoles né uh, porque os jogos vão tendem a continuar os mesmos né se você pega lá o, o God of War para Playstation 4 e, e Coloca do lado ali O que a gente tem mesmo É assim, melhoria gráfica É óbvio, é lógico, né? A gente vai ter uma mel melhoria gráfica Em relação a isso Há Algumas coisinhas bem pontuais Número de partículas na tela Talvez o número de, de inimigos na tela Possa aumentar Mas são coisas muito pontuais Que na, na, na realidade Na hora que você tá jogando Você não, não fica percebendo essas coisas, né? que o, o jogo ele existe para te envolver de uma maneira muito mais Ampla não é somente aquilo que você vê mas é aquilo que você vê que você escuta que você tá sentindo é o jogo é, ele tenta te passar uma emoção naquele determinado momento para contribuir para a história então somente tá tá raciocinando todos esses sentidos né o tato do controle ali você é, é usando o controle para movimentar o personagem é, é uma experiência também né então assim o jogo usa várias coisas para te manter intertido, uh, né para te envolver dentro da história e, e o gráfico a coisinha que aparece na tela é só uma das coisas então a gente não pode é, por exemplo vir aqui e, e, e falar que desenvolvimento de jogo que a qualidade de jogo é, é simplesmente o gráfico né então a gente é uma verdadeira irresponsabilidade você fazer isso e por muito tempo eu vi as pessoas fazendo isso né? cada vez que vinha uma geração e a gente acreditava nisso, mas a verdade mesmo é que desde o Xbox 360, Playstation 3 a gente já tem uma qualidade interessante, a gente já pode produzir jogos naquela qualidade ali que, que já é interessante, entendeu? o acréscimo que a gente vai ter até essa no, essas novas gerações aqui é muito pouco, na realidade, não, não, não vale a pena, entendeu? Para mim não valeria a pena. Então, para mim, a, as empresas estão é, apostando no lugar errado. Mas, em contrapartida, a gente já começou a, a regredir, né? A gente está regredindo. Mas o que, que eu queria dizer a respeito do, do God of War? Cara, se você tiver a oportunidade de jogar esse jogo, jogue. É uma experiência fantástica é uma experiência fantástica é uma história fantástica é, é algo assim surreal eu gosto muito cara gosto muito mesmo e né dado meu, meu disclaimer aqui de que realmente é, é o mesmo jogo a gente já só vai continuar a história do que a gente começou lá no Playstation 4 é, eu sei que vai ser um jogo bom né? eu sei que vai ser um jogo bom não tem como ele ser ruim a Sony ainda é a empresa que tá entregando algum, algum jogo bom pra gente, vez por outra, né? Então, tem gente que fala que é o filminho da Sony. Pô, faz um filme igual, pô. Eu fico puto com essa galera. É o filminho da Sony, como é que, é que eles falam? É o filminho da Sony, né? É o, é o desenho da, da Nintendo. É o é um multiplayerzinho do, do... É o copo de quatro pessoas para da Microsoft <risos> tem um tem tem um tipo de jogo que cada empresa foca né e a Sony cara ela foca nesses jogos aí porque são bons eu duvido eu duvido você jogar um jogo desse e e simplesmente falar assim não é uma porcaria talvez você não goste de mitologia né você, pô história é chata mas você você tem que ser sincero com relação ao, ao jogo e você vai ver lá que o jogo é bem feito ele tem animações bem feitas né ele tem uma dublagem muito bem feita é ele é muito bem feito em todos em vários sentidos né não em todos mas em vários sentidos ele é muito bem feito e você não vê as outras empresas fazendo isso né então a gente tá praticamente aí dependendo da Sony para jogar um jogo nesse estilo uma história com começo meio e fim né, bem definida, sem porcariada de coisa online somente uma história bem contada é, e nesse quesito God of War ainda é uma dessas, uh, dessas pérolas que a gente tem por aí né? coisa que o Assassin's Creed deveria ser e não é o Assassin's Creed deveria ser um jogo histórico muito bem desenvolvido construído com personagens icônicos, mas acabou se tornando aí uma bela de uma decepção né então, o God of War fica nesse quesito. A gente chegou a ver lá o Thor, né? Não, não vimos ele, mas vimos lá o martelo do Thor. Tem um momento lá que eles vão resgatar um prisioneiro e o cara levanta. Ele é um gigante, né? O um gigante faz parte. Os gigantes aí fazem parte da, da mitologia nórdica. É, inclusive, eles têm uma correlação muito grande com Loki, que é o filho do, do Kratos, que é o Atreus, né? Então, ele tem, tem uma ligação aí com, com os gigantes e a gente vai ver como que vai se dar o desenvolvimento dessa história. Que eu acredito que vai ser uma história muito bacana, né? Mas fica só essa, essa ponderação, né? Não chega a ser uma reclamação, mas é uma ponderação, né, cara? assim é, Não precisava ter esperado tanto tempo para entregar um jogo, né? Acho que eles estavam realmente esperando aí sair os novos consoles, que é para eles cobrar mais caro no PlayStation 5. Né, vai cobrar o upgrade, assim, tentar cobrar mais, porque na verdade daria para ter sido feito lá no Playstation 4 numa boa. Né? E aí quem. Mas com certeza quem tem o um Playstation 4 vai fazer o bom uso do, do jogo, com certeza. Bom, eu, eu fiquei previamente hypado. Não fiquei hypado assim, cara, porque é, assim, tá, tá muito ruim de você gostar das coisas ultimamente. Você tem que esperar é, ver o que, que vai chegar e aí a gente joga e a gente vê. Realmente se o jogo é bom ou não. Mas eu acredito que é, eles têm um nível de qualidade, né? O pessoal da Sony lá tem, tem um nível de, de qualidade. Então, assim, é, a Santa Mônica já, já se provou várias vezes. Ela não precisa mais... Uh, eu não preciso ficar uh, hypando um produto deles porque o produto vai vir bom. né? Então fica isso aí. E teve outros lançamentos lá, mas eu vou deixar para falar depois em outro vídeo. Esse daqui era justamente isso que eu queria falar, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até mais.